Olá pessoal, aqui é Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós gostaríamos de tratar sobre esse tema que eu considero por demais interessante para a nossa reflexão sobre o que é o Brasil de hoje, tá? Mulheres de ministros que ganham cargos vitalícios, ministros de Lula, eles passaram a boiada inteira. Foi apenas um mês e pouco de governo e quatro ministros colocam suas mulheres para atuarem como conselheiras em tribunais de contas em seus respectivos estados. Veja o tamanho desse absurdo. Mas antes eu peço que você deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, aqui são publicações que constam da imprensa nacional já do conhecimento público, não é? a sociedade brasileira já conhece, já tem se manifestado contra isso, tem dito o que pensa sobre esse verdadeiro absurdo, existem várias manifestações, pessoas comuns, é, notórios intelectuais, menos da própria oposição, ainda não temos manifestação, da oposição não soube de notícia nenhuma na tribuna da Câmara e do Senado e muito menos manifestações públicas buscando os meios de comunicação. Aqueles que independente atuam em relação ao suposto governo do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas olha aqui nós temos quatro é, esposas de ministros que já foram colocadas em cargos estratégicos nos tribunais de contas dos seus respectivos estados. A observação interessante é que esses ministros, na grande maioria das vezes, devem muito ao erário por conta de denúncias, de acusações do Ministério Público, de condenações ainda não transitadas em julgado, em julgado e que em determinado momento terão que ser submetidos ao, ao crivo do Tribunal de Contas. Aqui nós temos a mulher do ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, Aline Peixoto. Ela, é favorita, franca favorita, a ser eleita para o Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, como conselheira do Tribunal de Contas. Ou seja, são formas contadas, né? as Assembleias Legislativas dos Estados servem aos governos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, é a segunda pessoa mais poderosa da República e foi ao longo de oito de anos governador da Bahia, conseguiu eleger o seu sucessor. Então vai ser... A, a, tranquilamente nomeada a senhora Aline Peixoto outro caso é o do senhor Wellington Dias que é o ministro suposto do desenvolvimento social uh, sua esposa Rejane Dias já foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado é risível isso que tem acontecido no Brasil atualmente realmente o que não é para rir é para chorar e se não rir nem chorar dança um tango argentino aliás a Argentina está mais perto do que se imagina do governo brasileiro Ministro dos Transportes, o senhor Renan Calheiros Filho, que foi governador de Alagoas, é filho do senador Renan Calheiros, se elegeu também senador, veja bem, elege o pai e elege o filho. Que estado é esse? Que povo é esse? E depois as pessoas ainda criticam a corrupção. Mas qual a corrupção que se critica? A corrupção dos outros, né? A corrupção dos seus é plenamente admitida. Então ela foi eleita, a mulher do senhor Renan Filho, Renata Calheiros, para o Conselho do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ela é conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas na atualidade. Tem mais um caso aqui, é, do ministro do Desenvolvimento Regional, o senhor Valdês Góes. Ele, ele foi governador do Amapá. Esposa do ministro, a senhora Marília Góes, eleita para o Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Então nós temos já três esposas colocadas... Né, já ganhando salários de R$ 35 mil reais cada uma, R$ 35 mil reais cada uma em média. E uma que está prestes a ser, indicada, prestes a ser nomeada conselheira. É uma nomeação, né? isso aí não, não tem eleição, isso é uma nomeação. Agora veja bem, são R$ 35 mil reais por mês que ganha cada pessoa dessa aí. Faça os cálculos aí e me diga quanto ganharão mensalmente cada uma dessas, aliás, todas juntas essas quatro senhoras. Queria também citar aqui o Stephen Kennedy, que é um estudioso da cena política brasileira, é um profundo conhecedor da política nacional, da história dos nossos políticos. E ele colocou uma mensagem é, nas suas redes sociais, no seu Instagram, para ser mais preciso. Você pode procurar lá o Stephen Kennedy, onde ele diz o seguinte: gente. Todo mundo está indignado por serem esposas e de ganharem 35 mil, reais. 35 mil reais. Mas o verdadeiro escândalo é que elas não são auditoras formadas, nunca trabalharam como tal e vão fiscalizar como. De fato, somos um país que nem seus verdadeiros é, problemas consegue detectar. Por isso é que eles nunca são resolvidos, disse aqui com muita propriedade, o Stephen Kennedy, mas eu queria também fazer aqui as minhas colocações sobre esses fatos que nós acabamos de relatar. Primeiro de tudo, demonstra um total desrespeito às leis brasileiras, não é? porque deveriam ser pessoas de ilibada reputação e de notório saber jurídico. Quer dizer, algumas delas aí não têm ilibada reputação. É o caso da, da ex primeira dama do Piauí, Ex-deputada federal e hoje conselheira do Tribunal de Contas, implicada num dos maiores escândalos de desvios de recursos da história do Piauí. Foram cerca de 300 milhões de reais o escândalo Topic, que consta do, do, aí do, do histórico da Polícia Federal. E, juntamente com o escândalo Topic, nós tivemos também desvios de recursos da merenda escolar, de acordo com denúncias do Ministério Público Federal, faltando a Justiça Federal se pronunciar, ou seja, julgar esses casos notórios e lamentáveis para mostrar verdadeiramente uh, quem o que é, né, do que é feito o nosso país. Tá? Outra, um total desrespeito às pessoas do país. Né? O país é um país de pessoas pobres, onde a grande maioria das pessoas hoje almeja, inclusive, um salário mínimo um pouco melhor, que o governo Lula não atribui de imediato. Mas mesmo assim, nós temos esse absurdo, esse flagrante desrespeito à população brasileira na sua grande maioria, porque tem gente que concorda, né? tem gente, inclusive, que bate palminha para a primeira-dama ter sido indicada conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O terceiro ponto que eu apontaria nesse caso aqui é a projeção do crime organizado em amplitude transnacional, ou seja, quando se diz, por exemplo, que o PT ele organizou no Nordeste, não foi apenas no Nordeste, é no Norte. Ele também está enraizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Portanto, ele não é apenas nacional, ele é transnacional, porque ele tem a cumplicidade do Foro de São Paulo, que reúne inúmeros líderes hoje, estrategicamente colocados, em países como ditadores. Tá? O caso da Venezuela, é Cuba, o caso da Nicarágua e muitos outros aí. Então, é uma, uma, o crime transnacional se projeta dentro do Brasil, se projeta muito mais fortemente dentro aqui da região Nordeste. Quarto, a falência completa das nossas instituições de fiscalização e controle. Onde é que estão o Ministério Público, o Ministério Público Federal? Onde é que estão as organizações, inclusive uh, não governamentais, que combatem a corrupção nesse país? onde está a manifestação dos próprios órgãos desses colegiados, dos tribunais de contas, do, dos auditores desses tribunais de contas, dos servidores desses tribunais de contas, que poderiam repudiar as associações, desses, que poderiam repudiar essas nomeações absurdas e absolutamente apócrifas, porque são, são verdadeiros papéis em branco, são pessoas que não têm notório saber jurídico, são pessoas que não têm reputação ilibada. Auditores que fiscalizam as contas públicas, preparam ampla documentação, estudam, calculam, observam os mínimos detalhes criteriosamente colocados no papel depois de uma profunda atuação para ser julgado por quem não tem preparo, para ser julgado por quem, por quem não tem moral. Eu apontaria ainda um quinto, um quinto ponto aqui nesse vídeo sobre essa questão que é o silêncio da sociedade, hoje com receio em se manifestar. A sociedade brasileira tem medo de se manifestar por conta das prisões atípicas, das acusações completamente apócrifas do dia 8 de janeiro, que refletem exatamente esse medo do povo brasileiro em dizer não a essa afronta à dignidade social do nosso país. É lamentável. Tony Rodrigues, Além da Notícia.